E o pessoal, que tiver interesse, a descrição tá aí embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Boa tarde, amigos. Hoje nós vamos falar sobre um detector que nós estamos desenvolvendo: que é o Canela Seca. É uma variônica de uma. Então, nós estamos com mais um protótipo dele e tentando desenvolver ele hoje nós vamos mostrar para os amigos mais ou menos o modelo dele mas ainda vai ser melhorado algumas coisas também vai para teste de campo para também eu vou fazer o um vídeo no teste para ver como é que ele sai hoje nós vamos apenas mostrar ele mais ou menos o que nós vem desenvolvendo em Deus do primeiro que foi feito o primeiro protótipo esse já é o segundo então a gente vai mostrar ele aí para ver como é que vai ficar esse já é o segundo que nós estamos fazendo que já a antena aqui é de cobra aqui ele tem um contrapeso aqui que é latão né que é o metal amarelo e assim, a empunhadeira dele também é latão também tem câmera onde então, pode ser usado também tofal os ouro salvo e como nós temos dito aí esse é um é um protótipo ainda também porque a hora que a gente conseguir fazer ele todo ele vai ser todo o material sol vai ser todo pobre ou todo latão e também a a gente vem desenvolvendo ele amanhã nós vamos fazer um teste de campo com ele para ver como é que ele vai dar a direção como é que ele vai separar os minerais e vai ser um detector muito importante mas enquanto é para para ter uma produção dele só depois que nós desenvolver ele bem desenvolvido mesmo por enquanto está sendo protótipo e botar esse aqui por exemplo, você trabalha com ele nessa posição. A hora que ele acha o mineral, eu acho que ele acha o mineral que ele apruma aqui. Ó. Ele fica todo aprumado. E a hora que você passa o mineral para frente, ele vira aqui para trás. Né? Então é, é interessante. Então ok, a gente vai fazer um teste aqui embaixo. vê se vai dar para fazer um teste aqui só para ter uma ideia. Aqui está vendo lá. Ele está plumando Agora eu passo para frente e ele vira para trás né? Então a... Esse aqui é só um testinho preliminar Mas a intenção dele é que quando ele acha o objeto ele reto Ele está caindo e pega reto Aí ele fica retinho Porque está em cima do objeto Se você sair fora do objeto ele cai Deu para entender para ver aí, ó, que ele caiu porque ele saiu de cima do cobre que está embaixo. Aqui ele está reto porque. aquele ele ficou reto porque ele está em cima do cobre. Então é mais ou menos aí para ter uma ideia. Porque a, a intenção nossa com ele. É desenvolver ele para trabalhar junto com o um detector desse. Você trabalha com o detector numa mão. E esse aqui você trabalharia na outra mão. Porque além ele te dá a direção, ele vai fazer isso para os lados Porque aqui ele vai girar aqui ó. Então ele vai virar na, na punhadeira. Quando ele tiver aqui, aqui embaixo, aqui, nessa posição que você pega é, Ele vai virar para o lado que o objeto está Aí você vem com esse outro detector aqui Numa mão e já caminha na direção que ele está indicando então ele vai evitar um monte de problema O tempo que você vai ficar com esse detector caçando, caçando e não achando nada Você já vai estar com um na mão, um numa mão Já te dando a direção E esse aqui já você já vai caçando na direção que ele está te dando Então é o que nós estamos tentando desenvolver e É justamente ele Para que você possa caçar ele numa mão você antes é segurar ele na mão esquerda e ele te dá a direção do objeto. Tanto você usar o outro detector como não. Se você não usar esse detector aqui, você pode usar um pin-ponte, é onde ele chega ele o mar. Só que além disso, nós também vamos tentar trabalhar com ele com o comando de voz. Por isso que nós estamos desenvolvendo ele, ainda estamos acertando os material dele para ver qual o material que fica melhor, se ele vai ficar melhor feito no pobre ou se ele vai ficar melhor feito no latão, no latão. aí se ele ficar melhor feito todo com o material latão que é o metal amarelo nós vamos construir essa antena também em latão fazer a mola no latão e as pontas também de latão agora a hora que nós fizermos com esse aqui o técnico de campo é que nós vamos descobrir qual que é as falhas que esse aqui vai dar se ele der as falhas que ele der nós é corrigimos no próximo é que não é o primeiro primeiro ele falhou umas coisas e corrigir nesse só que eu ainda não sei qual que é o material melhor ainda que seria para trabalhar nele se seria o cobre se seria o latão porque o cobre ele dá uma mola meia meia mole um pouco mas também dá para funcionar Para trabalhar com ela E também A gente vai aqui também Nos pinos, aqui nos encaixes também Fazer uns encaixes também bem feitinhos Essa mola aqui, ela dobrar no pino aqui Até um pedacinho Então não vai ter muita coisa aqui para melhorar ainda Para ter uma produção mesmo Enquanto eu não tiver certeza da, Do que ele vai poder fazer Nós não vamos fazer ele definitivo Esse aqui ainda é um protótipo mas já apresentou umas características muito boas tanto que o primeiro ele não caçava direção esse aqui já dá direção então é, tem muita coisa ainda aí que nós vamos conseguir melhorar e assim que nós vai fazendo mesmo nós vamos mostrando aí para o pessoal para o pessoal aí tendo uma ideia já como vai ser feito Então a parte de material dele até agora é o latão e o cobre e a intenção nossa é de trabalhar com ele na mão esquerda. Seria aqui, ó, sentando com ele com a mão esquerda, ele vai te dar a direção que você vai com o outro detector. porque você está com uma mão, mão, você vai estar tá com esse detector numa mão e esse aqui caçando a direção do objeto. Só que esse canela seca aqui, ele não pode pegar, pegar por exemplo, a bobina do teu vetor Aí você vai estar com ele aqui, ele não pode pegar essa bobina aqui, ó. Então, ele não pode pegar a bobina. Então, é esse, esse é o tipo de material que a gente vai ter que desenvolver. E também desenvolver ele para não ficar pegando enxaiada, né? para ver se ele vai mais direto aos objetos de mais valor mas assim que a gente já tiver novidade dele a gente vai fazendo os vídeos aqui é né agora estou fazendo esse vídeo vou fazer o técnico de campo com esse vou fazer o vídeo o pessoal ver e também o pessoal que for fazer também já ir tendo umas ideias aí também e já melhorando melhorando também Continuamos aí com as VARI ÚNICA, né, que é as outras varas que nós temos aí na entrada do vídeo. Aí, nós temos elas, continuamos com as VARI ÚNICA. Pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Pessoal que quiser entrar em contato comigo, aí a descrição está embaixo do vídeo. Oh, nós vamos ter outros, outros também, detector aí pela frente, aí também, já com um o modelo novo. E também ainda temos esses modelos que ainda, ainda tem dessas aqui que são muito boas essas varetas elas é um pouco mais simples mas muito eficazes, tem câmera é... funciona com comando de voz também e também eu ainda tenho eu tenho um detector também que é um detector muito importante ainda quem gosta de um detector de 1, um, esse detector aqui é excelente. É uma antena boa, uma antena telescópica, comprida. Aí, pediu o pessoal para se inscrever no canal, deixou o like, dá uma força aí para o canal crescer. Igual nós estamos inteirando aí uns 3 mil inscritos. Eu quero agradecer aos amigos aí que tem que se inscrever no canal. E o meu muito obrigado a eles. E sempre que a gente pode, a gente está fazendo uns vídeos aí. Porque o pessoal que escreve no canal aí, é só um pessoal mais interessado para essa área das iônica do detor, garimpeiro, do é, quem quer aprender vai ser garimpeiro Então o pessoal o nosso inscrito aí é um pessoal muito bacana. E a gente tem que se esforçado aí para fazer o que pode. Então a gente vai continuar fazendo os vídeos Amanhã né, nós vamos ter uns vídeos bons Também vai... Vou fazer um vídeo desse aqui Mostrar a ele como caçar poço Poço para furar Para poço artesiano. e também como Entrar nos manchão também, nos velhinhos Eu quero ver como é que ele vai Entrar nos manchão, como é que ele vai sair Nas perguntas Se ele vai sair bem E nós vamos melhorar ele Nós vamos melhorar ele até que ele fique bom mas ele é mais dedicado ao pessoal que mexe com o detector o pessoal que mexe com o detector vai poder usar ele numa mão e trabalhar com o outro detector na outra e vai facilitar bem, porque o tempo que o cara tá o tempo que o cara tá andando, o detector, caça aqui, caça ali, caça aqui, caça ali, não acha nada essa vara já dá a direção para ele, é só ele acompanhar a direção da vara com o detector ele vai cair mais rápido no objeto. Por exemplo, às vezes você fica mais da metade do tempo passando o detector, e não tem nada do que indo na direção certa. Então a gente vai tentando aí melhorar. E tudo que a gente tentar melhorar, a gente vai passando os amigos aí, porque é eles que têm dado uma força no canal, então nós temos que passar umas coisas boas, por eles. Então a gente vai passando, vai, vai aperfeiçoando, que vai sendo ovo. A gente vai passando tudo aí para os amigos. Esse aqui o nome dele é varione. Ele é o canela seco. Porque ele é uma vara só para cima, ele, é o que, ele fica em pé. É o contrário dos outros, né? Os outros tem uns detectores lá, aqueles maravilhosos, o detector vai para baixo. Esse aqui não, esse aqui vai para cima ele pluma ele fica plumado ele ele vai caindo até ele achar o objeto a hora que ele acha o objeto ele dá uma ele dá umas e, e apruma para cima é uma coisa que você pescar com uma vara você estiver pescando uma varia ele pinica, começou a pinicar muito na ponta dele é porque ele está chegando já perto do objeto daí a hora que ele chega ele ele fisca para cima então ele é interessante também nós vamos ver como é que ele vai sair para marcar pra marcar água, porque a, a marcação da água ele tem que levar na, no, no veio principal, que vem de baixo para cima, agora a hora que ele procurar o veio, se ele jogar no meio do veio, ele ainda não está bom, tem alguma coisa errada, e o errado é o material, é o material que está sendo feito, aí a gente tem que ver qual que é o material que está dando errado. Agora se ele jogar direto, mas nós não veio. depois achar para onde ele vai, para onde ele corre Então ele não está não tá ruim Aí depois nós vamos fabricar ele, só no material só, ou seja só cobra, ou seja só matão Aqui ele está meio misturado porque é para teste, então a gente vai ver qual que não vai funcionar direito E lembrar mais uma vez aí os amigos para se inscrever no canal e deixar o um like para o canal poder crescer nós já estamos quase para encerrar esse vídeo Porque ele já está ficando um pouco bom E lembrar os amigos aí que tiver algum interesse aí em alguma coisa Contato aí embaixo aí do vídeo Logo nós vamos ter mais uns vídeos bons, uns vídeos bacana nós também vai fazer um vídeo também caçando com o detector amanhã também nós vamos fazer um teste também com canela seca e usando o detector também vai ser um outro vídeo também então vai ter uns par de vídeos bons aí em sequência aí E vamos ao próximo vídeo. dia a todos, eu sou Maurício, uma é, Hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um vidinho aqui, mostrar o Arioônica aqui. É um produto que nós que nós qual é tem. Pessoal que tiver interesse nelas, a descrição está embaixo aí do vídeo. E também mostrar para os amigos como é que é elas. ela é feita toda de metal peraí, filma isso aí vai mais de cima <coughs> filmar pra cima peraí. ela é feita, tá pegando a gente inteira? tá ela é feita toda em metal